E galera, quem não foi inscrito se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Passe no nossos canais parceiros, link na descrição. Hoje teremos jogos aí contra a... a fase final da Libertadores, né? E temos o Campeonato Brasileiro aí. A gente encerra aí contra o Allianz Lima aí, né? E no próximo vídeo temos estreia no Cop... na Copa do Brasil, beleza? E agradecendo mais uma vez aí o canal do Rádio Radiobrasfoot aí pelas pela thumb que ele tá fazendo aí no, pro nosso vídeo, né? Valeu, Rádio Brasuti, galera, Passe passem lá no canal dele, beleza? O link tá na descrição e vamos que vamos! Vamos lá, vamos tá enfrentando o um Petrol Petroleiro aí, vamos tá pegando aí o um time Boliviano aí, vamos tá jogando contra eles aí, vamos jogar na Vila Belmiro, vamos tá escalando aqui o time, vamos tá jogando de branco, né? O jogo time é o mesmo, né? Soteu do Marcos Leonardo, Juan Julio e Vinícius Anucelo Rodrigo Fernandes e Sandro de volante Felipe Jonathan e Madison na lateral Palma e Natan na zaga E no gol, João Paulo Beleza, beleza, beleza e partiu Começa o jogo para Santos Independente Petroleiro aí da Vila Belmiro para cima deles, Santos Vamos lá, por enquanto 0x0 0, aí. Vai se aproximando o final do primeiro tempo aí Vamos lá, Marcos Leonardo abre o placar e para Santos Vamos que vamos, Santos Vamos tá substituindo aqui, vou tirar o Baum e colocar o Maicon. Vou tirar o Rodrigo Fernandes e tá colocando o Camacho. E vou tirar também o, o, o Madison. E tá colocando o Lucas Pires. Beleza? E partiu o segundo tempo. Para cima dele, Santos. Marcos Leonardo Juan. Ruiu, faz 3 a 0 Eles diminuem com o Ramires ali. Pênalti pro Santos. Vou estar tá colocando o Marcos Leonardo aí para bater o pênalti. Partiu o Marcos Leonardo pra cobrança. Tentou uma cavadinha aí, perdeu! Vamos lá, mas o Santos vai vencendo por 3x1 a, 3 a aí, fim de papo na Vila Belmiro. Santos vence com 2 gols de Marcos Donado e o um de Juan Julio. Tivemos 60% de posse de bola, 27 finalização, 23 de exame e 13 passes errados. Beleza, vamos estar tá vendo classificação aqui do, do grupo D, que é o grupo do Santos. Santos mantém 10 pontos ganhos aí em 4 jogos em quatro jogos, três vitórias e um empate aí. Seguido de Aliança Lima aí, que vem segundo. Beleza? O artilheiro é o Silvio Romero aí. Do Fortaleza. E bora tá avançando. Vamos lá. Agora a gente tem compromisso aí contra o América Mineiro no Brasileirão, fora de casa. Vamos estar tá salvando aqui. Vamos tá pegando o América Mineiro aí, que é o 18 º colocado aí. Destaque aí pro Felipe Azevedo aí com 10 gols aí. Na, na carreira Vamos estar escalando aqui o time do Santos A gente vai estar jogando de branco, né? Vamos manter o mesmo time Vamos com o mesmo time aí Soteu do Marcos Leonardo, Juan Julio e Isa no selo no meio campo Rodrigo Fernandes e Sandro de volante Felipe Jonathan Madison na lateral E Bauman e Natana na zaga No gol, João Paulo Beleza, beleza e partiu! Começa o jogo pro América, Mineiro e Santos aí na no Arena Independente. Santos abre o placar com o Juan Julio. Pra cima deles, meu peixe. Vamos lá. Além, empata pro América aí. Vamos lá, gente. A gente tá fazendo muito. Pouco, tá fazendo muito pouco, pouco gol aí, mano. No, no Brasileirão, velho. O time tá meio. O ataque tá meio sonolento, mano. No Brasileirão. Vamos estar tá colocando o Maicon. Vou estar tá tirando o Madison e colocando o Lucas Pires. O Rodrigo Fernandes eu vou manter aí e partiu o segundo tempo. Lesão, galera. Sou Teudo, se lesiona aí. Eu vou dar a oportunidade aí pro Ângelo. Dá a oportunidade pro Ângelo aí e partiu. Vamos lá, Santos. Vamos lá, fazer gol, mano. Vamos lá, por enquanto, um a um. Marcos Leonardo vira que vira pra cima do América. 3 a 0, Vinícius Aronselo, e Fim de papo aí, o Santos vence aí. O América Mineiro fora de casa aí. Gols de Juan Julio, Marcos Leonardo e Vinícius Arancelo. Tivemos 54% de posse-bola, 14, finalização 16, desarme e 20 passes errados. Beleza? Com esse jogo, o Santos passa a ser o líder do campeonato brasileiro aí com 17 pontos ganhos, Seguido de Cuiabá com 16 e Atlético Mineiro com 14 e Palmeiras em quarto com 14 pontos ganho. Alef Manga é o artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, seguido de Mendonça e Pedrinho. Vamos que vamos. Partiu aí. Partiu aí. Agora temos jogo pela Libertadores aí contra o Cerro Portenho. Vamos jogar em casa na Vila Belmiro para garantir a nossa vaga, né? Para garantir a nossa vaga aí no... para a próxima fase da Libertadores aí. O Cerro Portenho, o time do Paraguai aí, tem um bom elenco. Beleza? E vamos lá, vamos estar tá escalando aqui o elenco aqui no. Vamos colocar o que temos de melhor, né? Soteldo voltou de lesão, ele se lesionou. Vamos que vamos, vamos estar tá jogando de branco na Vila Belmiro. O time que vai a campo é Soteudo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Celo, Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Na lateral, Felipe Jonathan e Madison no, no na zaga, Bauman e Natan no gol, João Paulo. Beleza, beleza, beleza. E partiu. Balada, tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo. A bola já vai rolar. Eu, Gustavo Vilani comigo na cabine. Caio Ribeiro para os comentários. É dia de estreia. É dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores. Vamos que vamos. É bom demais. Jogão na tela do FIFA. Olha, Vilani é sempre um prazer acompanhar a Comebol Libertadores. Vamos ver o que esse primeiro jogo da fase de grupos tem para nos oferecer. Eu espero um jogo bem movimentado. E o peixe, o Santos, está pronto para o jogo. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Caioba, uma vez você falou aqui no FIFA daquele gol de bicicleta que você marcou com a camisa do Santos. E tivemos muitas, muitas visualizações daquele gol. Foi o gol mais bonito da sua carreira? Eu acho que foi sim. Foi num jogo contra o América de Natal, lá na Vila Belmiro, o único gol de bicicleta da minha carreira. Começa o jogo na Vila Belmiro para Santos e seu o o... Pela Libertadores, pra cima dele Santos. Vamos lá, até agora 0x0 aí, Madison, toma seu cartão amarelo aí. Vamos lá, e fim de papo aí no primeiro tempo. É, eu vou estar tá tirando o Madison pelo cartão amarelo. Vou estar tá tirando também o Michael, o Michael não, o Baummann, e colocar o Michael. Vou estar tá tirando o Rodrigo Fernandes e tá colocando o Camacho. Beleza, beleza, beleza. E partiu, o segundo tempo. Pra cima dele Santos. Vamos lá. Até agora 0x0 0 na Vila Belmiro, o Santos está finalizando mais, Marcos Leonardo faz 1x0 E fim de papo aí, o Santos vence aí o seu Porteio na Vila Belmiro por 1x0 Vamos ver aqui a classificação do, do, da do fase de grupo da Libertadores aí. O Santos está classificado, seguido de aliança Lima também classificado, né? 9 pontos aí. isso, eu potei não tem como mais chegar, né? Falta um jogo aí pra terminar a fase de grupo da Libertadores. E vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui, começou a Sul-Americana aí, como vocês viram ali. Vamos tá pegando o Ceará aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos tá dando uma olhada no time do Ceará aqui. O time do Ceará aí por destaque para o Steven mendonça né, mano? Com 27 gols aí, mano, na temporada. Vamos que vamos. Vamos aí, vamos estar jogando em casa na Vila Belmiro. Eu vou jogar de preto e branco. Vamos estar jogando de preto e branco. Eu vou manter o mesmo time. sorteio do Marcos Leonardo, Juan Julio, Zanucelo no meio de campo. Rodrigo Fernandes, Sandro de volante. Felipe, Jonathan e Madison na lateral. E Bauerman e Natana na zaga. E no gol, João Paulo. Beleza, beleza. E partiu. Começa o jogo na Vila Belmiro para Santos e Ceará. E pelo Brasileirão para cima dele, Santos. No céu, faz 1x0 pro Peixão. Vamos que vamos, Santos. Vamos lá, vamos lá e fim de papo aí no primeiro tempo. O Santos vai vencendo. O Madison tomou cartão. Ele vai estar tá saindo para entrada do Lucas Pires. Vamos tá tirando também o Rodrigo Fernandes para entrada do Camacho. Beleza, e partiu o segundo tempo Para cima dele, Santos. Começa aí o segundo tempo aí para Santos e Ceará. Na Vila Belmiro, o Santos tá finalizando mais. Juan Julio faz o segundo jogo na. Segundo gol, Natan toma cartão amarelo e fim de papo. Destaque aí pro gols de. Pro gols aí de Zanucelo, Juan Rúlio. E 56% de posse de bola, 14% de finalização, 24% de e 18% de passes errados. Beleza, vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro aí na. Nona rodada, né? O Santos vai liderando aí o campeonato com 20 pontos ganhos, seguido de Cuiabá, Atlético Mineiro e Palmeiras aí, mano. O artilheiro aí é o Alex Aleph Manga, né? Seguido de Steve Menossa do Ceará e Pedrinho, do América. Vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui. Vamos aí jogar o último jogo da, da, do vídeo de hoje. Vamos estar enfrentando o Allianz, o Allianz, o Allianz Lima, né? Da sexta rodada do campeonato da Copa Libertadores aí, vamos estar tá enfrentando o Allianz Lima aí, mano Vamos estar tá dando uma olhada aqui no, no time do Allianz Lima, time do Peru aí Tem um bom elenco, destaque aí pro Hernan Barco, né? Vamos que vamos, é o último jogo aí da fase de grupo da Libertadores E vamos estar tá escalando aqui o time, vamos estar tá jogando fora de casa Eu vou estar tá jogando de branco, vamos que vamos time que vai a campo é Soteudo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Isa no, celo, no no meio de campo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Na laterais, Felipe e Jonathan e Madison. Na zaga, Bauman e Natan. No gol, João Paulo. Beleza? E partiu. Começa o jogo aí no Allianz, pra Allianz Lima e Santos aí. E Soteudo faz um gol olímpico aí, mano. Vamos lá, vamos lá. É o último jogo da fase de grupo da Libertadores. E fim de papo aí. Soteudo marca aí pro Santos céu tomou cartão amarelo. Eu já vou tirar ele. Vou estar tá colocando o Luan para jogar. Vou estar tá tirando o Rodrigo Fernandes também. Colocando o Camacho. Vou estar tá tirando o Balberman. Colocando o Maicon. O Madison também sai para a entrada do Lucas Pires. E partiu o segundo tempo. Soteudo faz o segundo gol para o Santos. Para cima dele, Santos. Vamos lá. Vamos lá. Santos vai vencendo com 15 finalização, Uma bela vitória. E fora de casa. E fim de papo, galera. O Santos vence por 2x0 aí com dois gols de Soteldo. Vamos, aí, vamos ver como é que ficou a, a próxima fase da Libertadores? Vamos aí. Oitavas de final da Libertadores. aliás Lima pega o Corinthians, né? O Estudiantes pega o Atlético Mineiro. O Boca Júnior pega o Red Bull Bragantino. O Olímpia pega o Rosário Central. O Fortaleza pega o Palmeiras. O Libertar pega o Flamengo. Nós pegamos o The Stronger. Né? lembrando que a gente decide na Vila Belmiro, no jogo de volta, né, e o Independente pega o Everton, beleza, o artilheiro continua aí, o Silvio Romero aí com 9 gols, o Leandro Fernandes aí é o segundo e o David Terans é o terceiro aí na artilharia, beleza, e vamos lá, vamos tá avançando, vamos tá avançando aqui, o São Paulo... Que é o Lucas Barbosa por empréstimo, eu vou estar rejeitando, não vou emprestar para um rival, eu vou estar salvando aqui. A gente já tem um clássico aí contra o Corinthians, vamos estar enfrentando aí o Corinthians aí no, no próximo no próximo jogo. Vamos aqui ver os jogos aqui, temos início da Copa do Brasil, né? E também temos Libertadores oitavas de finais aí. Beleza? Esses vão ser os jogos da próxima, do próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu. Muito obrigado aí pela participação de todos. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passe no nosso canal, parceiro. Link na descrição. E falou e fui! Foi, foi, foi.